Para que se atinja os objetivos propostos, é preciso definir como isso vai acontecer. Que tipo de prática será realizada para que a criança possa expressar ou aprender aquilo que você está intentando ensinar. Essas práticas invariavelmente envolvem jogos, brincadeiras, e, por exemplo, que tipo de brincadeira eu posso realizar sobre densidade dos materiais? Sugerimos brincadeiras com uma piscina de plástico em que as crianças devem adivinhar que objetos boiam e quais objetos afundam. Elas vão experimentando o movimento de se frustrar quando elas vão errar o palpite e a satisfação delas de aceitarem. Elas também vão ser responsáveis em colocar esses objetos e retirar esses objetos da água. Além de brincarem com água, de se refrescarem num dia quente, elas vão estar realizando uma prática orientada e com objetivos pedagógicos definidos por você professora. Essa é exatamente a ideia quanto tratamos da intencionalidade pedagógica e definir objetivos. Temos um objetivo definido e trabalhamos diversos elementos lúdicos, psicomotores, cognitivos e afetivos. Mas temos um foco, que é atingir um objetivo específico Pré-pensado, a gente pensou antes, que é perceber a densidade dos objetos em uma linguagem infantil. Promover experiências em que as crianças possam pensar sobre coisas que elas não teriam a oportunidade de pensar e experimentar se não fosse o ambiente escolar da educação infantil e a competência de professores bem formados como vocês. Como vai acontecer a prática, você vai precisar pensar o que será feito para que os objetivos sejam atingidos, em termos mais ou menos objetivos, ou seja, um passo a passo do que se pretende fazer para alcançar as aprendizagens, aquelas que foram delimitadas no seu planejamento. A gente vai conseguir primeiro uma piscina, por exemplo, pode ser do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu filho, uma criança, uma criança da sua sala pode trazer para a sala para poder fazer essa experiência. Você vai ter que enviar bilhetes para as famílias para que as famílias autorizem essas brincadeiras com água e enviem roupas e toalhas. Você também vai pedir materiais diversos para que eles possam ser lançados na piscina. Você também tem que pensar como será organizada a brincadeira para que Todos lancem os objetos e os busquem. Por exemplo, cada criança vai lançar dois objetos de materiais diferentes enquanto os amigos tentam adivinhar se eles vão boiar ou se eles vão afundar. Depois da experiência, as crianças vão poder explorar os objetos na água e vão perceber como que eles afundam, como que eles boiam. Notem nesse exemplo que ao tratar do como vai se realizar a prática, temos um procedimento como um passo a passo do que a gente pretende fazer, uma sequência lógica para atingir os resultados esperados. Ênfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br